do sol estamos aqui a terra está nos levando do equinócio de outono ao solstício de inverno que alcançaremos dentro de três semanas o eixo da terra aponta sempre na mesma direção e a metade norte da terra se volta cada vez mais contra o sol atualmente no círculo polar a noite dura 20 horas o dia 4 horas o horizonte a essa latitude está quase paralelo ao plano no qual a Terra circula em torno do Sol. No Equador, o horizonte é quase perpendicular a esse plano. À noite, o Sol mergulha em ângulo reto sob o horizonte. Quando o Sol acaba de passar sob o horizonte, é o crepúsculo. O sol ainda ilumina um pouco a paisagem enquanto se encontra a menos um palmo sob o horizonte, 6 graus. Lá onde a maioria das pessoas mora, em torno do 45º paralelo, o sol leva uma hora para descer 6 graus sob o horizonte. O crepúsculo dura então uma hora. Ao meio-dia, na Tunísia ou na Sicília, a trajetória do sol é mais rápida. Ao fim de meia hora, o sol já desceu 6 graus abaixo do horizonte. O crepúsculo só dura meia hora. No Equador, em 20 minutos, é noite. No Polo Norte, seis semanas de crepúsculo. Você pode ver a progressão da Terra em sua órbita tomando as estrelas como referências. Elas deslizam de uma noite a outra um grau para a direita. Em 365 dias, 360 graus. Uma volta completa. Na verdade, é a Terra que circula em torno do Sol e nós vemos todas as noites as mesmas estrelas um pouco mais cedo. Quatro minutos mais cedo. Em um mês, isso dá duas horas. Esta semana, às 22 horas, é a constelação de Orion que nasce no horizonte. As estrelas que você está vendo esta noite, às 22 horas, serão reencontradas daqui a um mês, em dezembro, duas horas mais cedo. Às 20 horas. E em janeiro você verá as estrelas exatamente no mesmo lugar ainda duas horas mais cedo. Às 18 horas. E em fevereiro, duas horas mais cedo. Às 16 horas? Não, às 16 horas ainda será dia. As estrelas estarão lá, porém invisíveis, escondidas pela atmosfera que o Sol ilumina. Todos os meses a Terra passa na frente das mesmas estrelas duas horas mais cedo. Duas horas durante 12 meses dá 24 horas, um dia completo. Portanto, durante um ano, você verá as mesmas estrelas na mesma posição, a mesma hora de hoje. Os anciãos liam a hora nas estrelas. Também para você, o universo das estrelas pode ser um grande relógio, se você não confundir estrelas e planetas. Todos os anos, o planeta Vênus escolhe uma outra estação para brilhar no céu à noite. Quando Vênus estiver visível no outono, à noite e a oeste, você perceberá de manhã um astro brilhante no mesmo lugar do céu onde você viu Vênus na noite anterior. É Sírius. Costumamos confundir Sirius com Vênus, pois esses dois astros muito brilhantes às vezes aparecem nos mesmos lugares. Eles pertencem, no entanto, a mundos completamente diferentes. Sírius é uma estrela. Ela fica muito longe de nós. Sua luz leva nove anos para chegar até nós. Vênus é um planeta. Ele não brilha. Ele nos envia a luz que recebe do Sol. Vênus fica bem perto de nós. A luz que ele reflete chega a nós em quatro minutos. Vemos Sírios de muito longe. Vemos a estrela nesta direção... e a encontramos no ano seguinte, à mesma data, à mesma hora, na mesma direção... Ao contrário, o planeta Vênus vai se mover. Ele está aqui, mas no ano que vem, quando repassamos por onde estamos hoje, ele estará longe, atrás do Sol. Para que Terra e Vênus se encontrem na posição desta noite, é preciso que eles se persigam até novembro de 2005, oito anos. Enquanto Sirius, todos os anos, está no encontro deles. Por que o planeta Vênus aparece à noite no mesmo lugar do céu, onde, no dia seguinte de manhã, aparece Sirius tão brilhante quanto Vênus. Será que um dia o planeta Vênus vai passar na frente da estrela Sirius? Nunca! Tanto Vênus quanto a Terra e todos os planetas circulam mais ou menos no mesmo plano. Os grupos de estrelas, as constelações na parte de trás desses planos, formam o Zodíaco. A estrela Sirius faz parte da constelação do Grande Cão, que fica mais baixa no céu do que do Zodíaco abaixo de Gêmeos. Vênus durante seu périplo passará assim sucessivamente na frente das constelações de Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e todos os astros, mas jamais perto de Sirius ou perto da Ursa Maior, uma constelação bem acima do zodíaco. Como é que então vemos Vênus à noite no mesmo lugar que Sirius de manhã? É ainda por causa do eixo inclinado da Terra. À noite enxergamos assim vemos Vênus ao lado da constelação de Sagitário. De manhã, enxergamos assim. Sirius aparece no mesmo lugar do céu. Vênus à direita, no alto, e na frente do Zodíaco... jamais encontrará Sirius à esquerda, embaixo. Em sua órbita, Vênus é mais rápido do que a Terra... Toda vez que ele nos alcança a cada 20 meses, aproximadamente, deveríamos vê-lo passar entre nós e o Sol. Mas a órbita de Vênus é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A maior parte do tempo, Vênus, visto da Terra, passa então um pouco acima ou abaixo do Sol. Todos os anos, no começo de junho e de dezembro, a Terra atravessa o plano da órbita de Vênus. Para um alinhamento perfeito, seria necessário que Vênus passasse nesse mesmo ponto exatamente no mesmo dia. Aí poderíamos ver Vênus transitar na frente do Sol. Um trânsito de Vênus é, portanto, muito raro. É preciso esperar mais de um século. Mas quando ele ocorre, o próximo vem apenas oito anos mais tarde. Em 1761, o astrônomo francês Le Gentil viaja para as Índias para ver o trânsito de Vênus, um pequeno ponto negro que, em algumas horas, passa na frente do Sol. Mas Le Gentil chega atrasado. Frustrado e persistente, Le Gentil permanece nas Índias. Ele sabe que oito anos mais tarde, Vênus mais uma vez passará na frente do Sol. Para você será em 2004 e depois em 2012, a ocasião de ver com seus próprios olhos a ordem nessa desordem das órbitas. No próximo programa veremos como os astros estão ligados entre si. Mercúrio está ligado ao Sol, bem próximo. Ele tem que girar bem rápido em sua órbita para contrabalançar a enorme força de atração do Sol que detém sua rotação em torno de seu eixo. Em Mercúrio você poderá ver um pôr de Sol duplo. E Vênus, por que gira em sentido inverso a todos os outros planetas? Foi a força gravitacional do Sol que o deteve, talvez até desequilibrado e invertido. Veremos os troianos, dois grupos de asteroides sob influência do planeta gigante Júpiter. Eles formam com o Sol triângulos perfeitos. O mesmo fenômeno ocorre em torno de Saturno, onde três satélites dividem a mesma órbita. Círculos em torno dessas luas desenham em tamanho ampliado a forma universal do hexágono que nós encontramos por toda parte na natureza. Nossa lua está ligada à Terra. Ela não pode girar livremente em torno de si própria e nos mostra sempre a mesma face. E no próximo programa mostraremos a você a face escondida da lua.